Galera, voltei, desta vez trazendo para vocês uma mudança rápida que eu fiz nas regras. Por conta da complexidade que se dá, tomar controle sobre 15 jogadores, eu resolvi então diminuir a quantidade e então diminuir o tempo de cada sala, para facilitar a minha vida, que é muito complicada por sinal. Então de cara vai ficar assim galera, vai ser 10 slots, né 10 pessoas participando da classificação por vez entendeu tipo as 10 pessoas que entrarem logo de cara comigo as 10 pessoas que entrarem de cara comigo vão participar da classificação das seis modalidades da do mapa sempre sempre e sempre vai começar com smg segundo vai ser ar terceiro vai ser escopetas quarto vai ser snipers e quinto vai ser pistolas e sexto, finalmente, vai ser é, com granadas e armas de corpo a corpo, entendeu? Sempre vai ser esta ordem, nunca vai mudar. E sempre vai ser, agora, 10 jogadores em cada sala. E o tempo de 60... Não, de 20 minutos, 60 kills. Ou seja, 60 assassinatos em 20 minutos, entendeu? É só isso que eu queria avisar para facilitar a minha vida. que 15 jogadores é muito para eu controlar. Então prefiro simplesmente ter 10. Viu? Valeu, seus putos!